eu matou uma moça aí, moça bonita, o pessoal arruma uma namorada bonita tal, e mata a namorada. Vai saber o que passa na cabeça, né? É, não dá pra gente saber mais, falar, mas a, a matar uma pessoa tem que ter muito sangue frio. Se gosta, como é que mata? Né? Se gosta, mata, não tem muito sentido. É lamentável aí, uma pena, uma moça muito bonita aí, a menos no mundo, né? O time dos homens pede essa.